Oi, casas ecológicas e colônias espaciais, vamos ver o segundo dia da experiência AirBnB. Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. O pessoal que estava por aqui trouxe algumas demandas e, e a gente conversou bastante sobre sistemas de tratamento de efluentes. Como o pessoal está construindo também a casa, é, eu achei interessante a gente fazer algumas práticas para determinar a classe textural de um solo. Mais arenoso, mais agiloso, como é que é. Né? Perfeito. Então, pega um pouquinho na mão. Esse ele é mais arenoso. É, e, e mistura um pouco ele. E pode até tentar ouvir. Ó, pegando um pouquinho aqui do lado, você consegue ver se tem algum som ou não. Como é ao tato? Areia, silt e argila não é porque é, né, existe um negócio que é argila, é o tamanho das partículas. Então, areia são partículas um pouco maiores. Uhum. Silt é intermediário e é argila é partícula muito, muito, fina. muito fina que você não consegue enxergar a olho nu essa aqui é muito fininha, né? Muito macia, muito é. fininha. É, é macia, Ela é, é quase um talco, mas não chega a isso, é, né? É, é isso mesmo. Mesmo. Ainda dá é, para sentir, dá pra sentir um, um granuladinho. Um, um granuladinho, né? E a gente olhando a gente quase vê o granulado. Então aqui a gente está com areia muito é. fina ou silt, uhum. né? Então, argila mesmo, não, não tenho aqui na quantidade, mas a argila ela seria ainda mais, mais, mais fininha. O né? que, que a gente está fazendo aqui? Peguei um pouco de, de solo que estava aqui na mesinha e a gente experimentou o tato com ele seco ainda. E ouvindo também para ver se tem algum barulho. E a gente sentiu um, um, um crispado e alguma coisa assim um pouco áspera ao tato. Então isso indica que são partículas maiores, mais próximo da areia. Agora eu vou molhar um pouco esse solo e a gente vai fazer algumas experiências. Vamos fazer uma bolinha, vou tentar fazer uma tira, vamos ver o, o que, que acontece. Mas não pode ficar muito molhada, que a gente não quer ela não. muito molhada. Ela vira uma massinha, né? Mas ela, ela é vira densa, uma massinha, né? É. Você aperta ela e ela continua. Ela com não a cede, mesma... né? É. E ela continua mais Você... ou menos com o mesmo formato. Você molda ela, né? né? É. Você molda <risos> ela, mas tenta fazer um, uma tirinha agora. Não dá. Ela esfarela. Ela esfarela. Ela esfarela porque ela tem muita areia. Ah, ah, se fosse ah, né? mais argilosa. Então se ela fosse mais argilosa, você ah, conseguia fazer, uma, fazer tirinha. uma tirinha maior. É, que ela vai, vai quebrando, né? Ela não, é. não deixa. E mesmo, veja se faz uma bolinha. A bolinha também ela vai, vai trincando, né? Mas a bolinha você ainda consegue, É, né? é melhor, é melhor. Aí aperta a, a bolinha. Ela quebra. Ela né? racha muito fácil. Faz fissura. Então, isso daí está indicando para gente que tem areia. Como a gente viu lá, mas é mais fininha. Então, deve ser areia muito fina. Uhum. Né? Então, já é de um tamanhinho que está chegando ali perto do silt. Uhum. Né? Mas não tem muita gila aí. Né? Ela quebra. Se tivesse, né? eu conseguia fazer a bolinha. Legal. Legal? Vamos ver agora. Vamos para uma outra parte do terreno onde eu sei que é mais argiloso e vamos ver a diferença que tem entre esse solo que é mais arenoso e o outro que é mais argiloso. Ele já é diferente né, no toque, ele é mais firme, né? Ela já é mais firme e se molha um pouquinho mais, experimenta. É, e já aí já vai fazendo massinha mesmo. Aí já vira massinha. Aí dá para fazer tirinho nessa lá. Nossa, é nossa. E ó, já tem uma diferença grande. Lembra da, da terra lá em cima? Si? Não ficou... Ah, parece uma tinta, né? Uma. Com essa tinta toda é, aí. É, é uhum. verdade. Né? Essa tinta aí é óxido de ferro. Ah, então, cara. toda a terra nossa tem muito ferro. Por pouco que tenha, é, é muito forte e já dá coloração. coloração. Avermelhada. É ah, que legal. É legal. Até né? Você peneira, peneira, peneira, depois vem com o um imãzinho, você vê que um monte Nossa, de bolotinha chega. gruda. Poxa, ah, aí você dá uma lavadinha e... e você vê um monte de pedacinho de ferro. Poxa, é é legal. De ferro bem, isso, legal. bem legal. Nossa, de repente bacana. a gente vê ali em cima e faz isso. Nossa, muito legal. legal. Então, está vendo? Dá para fazer é, a bolinha, um, a uma bolinha. Boa, tirinha. se apertar a bolinha, não deve rachar demais da conta. não, não racha, é, né? pra si. Dá para fazer a tirinha, uhum. então é esse solo ele já é mais argiloso do que, aqui, do do que os outros que a gente viu, né? Então, dá para vocês fazerem isso lá também, pelo tem menos para ter uma, uma ideia. ideia. Pelo menos, grosso modo, a gente tem que saber a classe textural do solo, onde a gente Está querendo fazer alguma coisa. Por que disso? Porque se o solo é muito arenoso, a areia ela não consegue reter cargas iônicas. Isso significa que ela não consegue reter, é, com muita eficiência pelo menos, ela não consegue reter os nutrientes que as plantas vão precisar. E no caso de poluição e contaminação, ela também não consegue reter. Então, se você está fazendo um sistema de tratamento, por exemplo, a, o círculo de bananeiras, muito comum com o pessoal de permacultura, o círculo de bananeiras, num terreno que é muito arenoso, essa areia não vai reter os, poli, os poluentes, os nutrientes que estão ali e os contaminantes. Isso significa que você acha que está tratando o esgoto, você acha que está tratando água cinza, mas... a possibilidade dessa água cinza estar infiltrando direto no solo, indo para o lençol freático e contaminar o lençol freático é grande. Então, às vezes você acha que você está fazendo um benefício e você está fazendo o contrário disso. Num solo argiloso, a coisa já muda, porque a argila consegue reter carga iônica com muito mais propriedade e facilidade do que areia. E essas cargas iônicas... Esses nutrientes ficam disponíveis para as plantas. E a argila também é capaz de reter, além do, dos nutrientes, poluentes e contaminantes. Na real, então, para que serve isso? Esse conhecimento. Se você está num lugar e vai usar um herbicida, ou vai usar um adubo químico, esse adubo e esse herbicida com a chuva, eles são carreados direto para o lençol freático, porque a areia não retém essas partículas, esses contaminantes, ou esses adubos químicos, ao contrário da argila que consegue reter. Então, você está numa região mais arenosa, você tem que tomar uns cuidados a mais do que você tomaria numa região argilosa. Por outro lado, a argila ela tem a capacidade de expansão e contração de acordo com a, com a água que ela absorve. Alguns tipos de argila, a gente chama argila 2 para 1, ela vai expandir mais e vai contrair bastante depois que perde a água. A argila 1 um para 1, um, que é mais comum, na exemplo caulinita, exemplo da 2 para 1, vermiculita. Então a caulinita ou o mineral que vai formar a argila, lembra? A argila é partícula, né? Então, vai ter esse aspecto de expansão e contração menor. O que, que isso implica? Num sistema de tratamento fechado, que você vai usar tijolo, por exemplo, ou vai usar o ferro cimento, se você está numa região que é mais argilosa, você tem que saber que a argila, quando chegar às águas, ela vai expandir um pouco, ou vai expandir mais, se for dois para um, e vai contrair um pouco também. E isso, com o tempo, pode acabar rachando e comprometendo o teu sistema de, tra de tratamento. Por outro lado, você está construindo a tua casa, está fazendo baldrame, está fazendo alicerce. Se você não conhece essa história da argila, você tem que saber que a argila está expandindo e está contraindo. E isso pode levar algumas trincazinhas na tua casa, e dependendo do tipo de argila. Se é uma argila dois para um... Isso pode rachar a tua parede ou comprometer toda a estrutura da casa. Aí, super simples, né? Tem um jeito de aprimorar um pouco mais isso e a gente consegue chegar é, não só na classe textural, mas na textura do solo. Lá na frente a gente vai entrar nisso ainda, porque ainda tem um curso grande que eu quero trazer para vocês aqui de avaliação de solo, de clima e tudo mais. Mas mais para frente um pouquinho. Então, mas só com isso que a gente fez, já dá para ter uma boa ideia se o solo é arenoso ou é argiloso, e agora a gente sabe, grosso modo, o que é que isso implica, tanto em sistema de tratamento de efluentes, quanto na construção da casa ou na agricultura. Então é isso, um grande abraço. Até a próxima, se estiverem curtindo, se inscreve no canal, dá um joinha, um like, um gostei, compartilha com os amigos, o conhecimento tem que percorrer o mundo. Grande abraço!